Eu acho muito louco também, assim, que durante um papo desse que a gente está tendo, sempre vai ter gente que vai comentar depois, ah, esse bagulho de eles e nós, nós somos tudo a mesma coisa. Não, Não, mano. não nós <risos> Não somos, não somos ó, não. Ó, novidade, não. E, e, outra que eu, que eu pensando, não. e outra coisa que eu sempre fico pensando... Sinto informar. Sinto informar. outra coisa que eu sempre fico pensando, Verônica, é assim, que a gente tem uma grande coisa que a gente pode fazer para as coisas, e a gente não faz, que é uma frase muito simples. A arte de meter o foda-se. Então, assim, as pessoas podem virar as costas e falar: Meu, vai se foder com o seu trampo, eu não quero mais essa bosta, eu vou embora. <risos> e assim, é sim, eu vou passar a fome a partir de amanhã. E foda-se, <risos> tá ligado? Poxa, já sim. fiz isso várias vezes, eu já saí da firma. Uma vez eu estava trabalhando no Bobs, <risos> e aí o cara eu trabalho no balde de Fitarlanche e tal. 11 h 30 da noite fechamos a loja, eu fui fazer a limpeza da loja toda, né? Que chama fechamento. Que é quando você vai limpar a loja para entregar pro turno do outro turno. Então, isso aí é duas e meia da manhã do shopping. Então eu tava lá, meia, noite e meia, terminando de limpar a máquina de, de refrigerante, falei, meu, vou pegar uma dose de refrigerante, foi por isso que eu pedi a conta. Aí eu fui pegar o refrigerante e o cara tinha tirado o bico da máquina, e o refrigerante espirrou na minha cara, na minha roupa. Eu tinha acabado de me trocar já, já tinha limpado a maioria das máquinas, e aí eu falei, mano, o que, que é isso? Aí eu subi na gerência, falei, mano, tiraram o bico da máquina, me sujou todo, o cara falou, fui eu que tirei. Ninguém vai beber refrigerante de graça aqui no turno da limpeza. Aí eu falei, mano, eu trabalhei até agora, tô limpando a porra do bagulho, você, o seu... Eu não vou nem falar a que eu falei, certo seu arrombado. Aí você... Não acredito, cara, que você tá fazendo isso comigo. Eu não acredito, mano. Aí o cara... Por quê? O cara, ele ganha 100 reais a mais que eu. Tá ligado? Pois. 100 reais. É. Aí, não, você não tá satisfeito, eu não tô satisfeito, toma o seu uniforme de bosta, vai pra puta que pariu. Aí eu pedi, é, foi embora. Eu, eu voltei lá, Verônica, e eu peguei na época 130 reais, que era a minha da, da demissão, com 130 reais eu comprei o Cidade de Deus, o livro do Paulo Lins, e comprei mais dois livros na livraria lá em cima. Com esse dinheiro, eu falei, agora eu vou ser escritor. Eu vou ficar na minha casa, vou me trocar no meu quarto, eu vou escrever um livro, vou ler esse Cidade de Deus, que eu nunca tinha lido, vou vontade de ler, e vou terminar meu livro e vou ser escritor, Dantes. <risos> Eu passei uma fome absurda, passei dificuldade, vendi minhas coisas, hum. só sobrou um sofá azul e meus livros. <risos> Mas eu meti o foda-se, sabe? Porque uhum. também uhum. a gente pode fazer isso, né? É libertário. Eu acho que ninguém ensinou pra gente que a gente pode falar assim, eu vou embora, velho. Eu tô com um papo de família chato, eu vou embora. Então não um podcast chato, eu vou levantar e vou embora. O que impede a gente, né? De, de, o que, é que estruturar na nossa mente que a gente é, é obrigado isso a eu fazer ia falar. a gente e, e eu converso Monteiro. isso muito com os meus filhos eu falo cara você está na escola aprendendo a obedecer aprendendo a ser um funcionário tente pensar um pouco além disso porque você se você for só obedecendo essa estrutura você vai ser outro que vai correndo no mesmo caminho que todo mundo e para algumas pessoas isso é bom, para algumas não. Falei, pra mim não é mais. Já foi bom, já quis. Eu tinha, eu tinha o medão do... Eu, até hoje eu falo, ai, ah, gente era CLT, era pouco mais era meu, é. mas você cresce com essa ideia, você precisa ter o seu crachá, você uhum. precisa ter o seu olherite, você precisa ter eu essas coisas. Isso, é porque amiga. o eu governo não... vai cuidar de nós, é. o governo vai aposentar nós vamos era. se aposentar é. pelo governo, se Como eu quebrar é, a perna, mas... eu tenho a caixa para poder me dar o dinheiro da é. casa eu vou estar na caixa, né? Eu nunca tive esse pensamento do governo, porque eu nunca trabalhei registrado, então tinha comigo uma coisa eu tenho que manter minha saúde, eu tenho que manter a minha saúde. Então, pois é. E assim, porque eu... Porque eu dependo de mim e somente de mim. E eu falava, a minha mãe cara. Sempre, a minha mãe sempre falou, nunca queira de... brigar com pai. <risos> Essa mulher vai ficar perturbando a gente com isso aí. Ela vai ficar perturbada. <risos> é. Ele sabe que eu vou. Então já tira lá. Já... Pronto. Jesus. E aí, minha mãe sempre falou, mano, você vai trabalhar de trato? Você não vai. Você não tem paciência de trabalhar pra ninguém. Eu falei, mãe, eu não tenho ou milhão uma vez, vai ser só uma vez. No mesmo dia eu falo pra ele, ó, tchau. Que eu tava tá aqui eu de falo pra que nem dessa merda. Vai pra onde você quiser ir, é. tchau. É. E eu nunca me arrependi. É. Eu também. Nunca. Ó, eu falo pra você, uhum. eu passei depois de dificuldade também, você deve ter passado ela também. A gente passou, todo mundo aqui, passou, passou várias dificuldades, só a gente sabe, né, o que a gente Sim. passou. Mas eu não me arrependi não, porque senão eu não tinha chegado até aqui. Exatamente. É? é? Quando perguntam, ah, mas você, você não se arrepende? Ou você faria tudo... Se eu não tivesse feito, eu não estava aqui agora. Então, Sim. muito provavelmente, é, de todas eu falo, é, é, às vezes é uma decisão mínima que você toma e que vai te colocar no bendito do buraco de minhoca é. que te leva para outro canto. É. Então, eu não me arrependo de absolutamente nada, apesar de ter passado uns perrengues que ninguém merece. Então, as pessoas falam, ah, porque você conseguiu... É, e aí veio com esses papos, né? De empreendedor de palco. Porque a minha mina que pensou fora da caixa, não sei o quê. Não. Que não ficou... Eu odeio a mina que foi lá e fez e não ficou de mimimi. tantos de caralho. mulher tão estão aí na Mano, mesma luta. quantos anos? Quantos anos? Você olha... Você passa três anos seguidos sabendo que dentro da sua geladeira só tem... Met, aquela, uma pilha, metade da cebola, uma garrafa é. d'água. Porra, anos! Sabe? É. E aí, assim... Ah, vou comprar uma roupa? Não, mas a menina precisa de um sapato. Ah, vou comprar uma coisa pra é, mim? Mãe. Vou sair? Não. Se eu sair, tem que sair com os três. É o busão, o metrô, o trem... E aí depois para voltar e aí o e sorvete um sorvete que pedir já era. E aí, quantos anos você vai chorando, sofrendo? Então não foi assim, ai, ah, belo dia eu levantei e falei, nossa, vou ser a faxineira rica do Brasil. Porra, não, né, cara? Então foi tudo um processo difícil para cacete, onde eu passei um bocado de provação para chegar e botar ali e falar, ó, oh, sim, eu sou, sou assim, trabalho assim, eu quero respeito, e agora eu quero falar para as pessoas que eu quero que todo mundo seja respeitado. Porque na hora que vieram falar, você representa os prestadores de serviço... Falei, mano, não representa. Chega na minha casa, não põe moral em três crianças. Nossa. Vocês estão achando que eu vou representar é. alguém? É que eles gostam de criar as narrativas também, né? É, é se deixar, você vira a mina contra as minas, tá ligado? Tipo assim, não, ela é inteligente, tá vendo? Não. Você não pode se acomodar, Maria. Nossa. Você tá comigo há 10 anos, Maria, e você também não quer nada. Não é? Não, ah, não é. Se isso, não deixar, o faz isso. Mas ir. e, e, e aquelas MAC que repreendem também? Tem essas empregas agora mesmo que acabou de passar na televisão. Não é que você jogou do quinto, terceiro andar. Patrou, trancou dentro trancou de casa. Trancou ela. Né? É... E mantém o cascito. Não, porque o próximo nível é, é transformacional. E assim é virar como? a rainha da meritocracia. Isso, isso. E aí tem gente que vai lá no meu Instagram e fala assim mas eu não entendi, eu achei que você fosse a favor da meritocracia, porque você conseguiu. É um o exemplo eu da falei, meritocracia. Eu não, porra, eu tenho uma raiva, não. porque justamente eu sou um ponto fora da curva, ninguém é. tá fazendo o que eu tô Eles fazendo. Eles vão te um diploma de é. extraordinária. É. Ó, você é uma pessoa <risos> extraordinária, mas não, tem que servir de exemplo pra todo mundo que não é, não é isso? É, e aí, assim, é, eu não quero, você acha que na hora que eu vou conversar com uma mina que fala, porra, tô aqui, 16 anos fazendo faxina, eu não consigo ir lá no Piauí dar um beijo na minha mãe. O que, que eu vou falar, né? A pessoa tá se fudendo aí, trampando há anos e anos e anos. E aí fala, ah, mas se ela quisesse... Pô, como assim se ela quisesse? Tá 13 anos trabalhando, cacete. <risos>